Hoje é dia de manter a juventude eterna E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Se você, assim como eu, é fã de vampiros, bruxas e aqueles seres do outro lado Vem comigo que tá na hora de você aprender a fazer um colar de sangue sinistramente foda Mas antes, pra você não perder nada do que eu pronto por aqui se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Eu sempre achei muito irado aqueles colares, sabe, de bruxas e vampiros que tem nos filmes, cheios de poção, sangue, aqueles paranauê, tudo que deixa a gente bonito e jovem pra sempre. Eu sempre gostei muito daquilo. Então, nesse Halloween, tá mais do que na hora da gente fazer o nosso colar de sangue e ficar jovem pra sempre. Então, confere o vídeo. Você vai precisar de frascos de amostras de perfume com tampa, esmalte preto, correntes, fecho mosquete pequeno, argolas, terminalzinho, super cola... E um alicate. Para o sangue, você vai precisar de detergente líquido transparente e corante comestível vermelho. Eu coloco um pouco de detergente no recipiente, em seguida, pingo gotas de corante e mexo até ficar da cor que eu quero. Com uma tesoura, eu corto o um pedacinho que facilita a abertura do potinho, para que ele não abra facilmente. E com o esmalte preto, eu pinto a sua volta inteira para que fique mais bonito. Com a ajuda de um conta-gotas, eu coloco sangue dentro do potinho de vidro. Corto a parte comprida da tampinha e fecho o potinho. Coloco super cola no vãozinho da tampa e em seguida colo o terminal nele. Coloco uma argola no terminal para que eu possa passar a corrente por ele. Deixo a corrente do tamanho que eu quero que fique no meu pescoço. Coloco uma argola de um lado e uma argola e um feixe no outro. E em seguida, passo tudo pela argolinha do pingente. E pronto! Seu colar de sangue tá aí para ser usado. Espero que vocês tenham gostado Se você fizer aí do outro lado, não se esquece de me mandar foto Até a próxima e falou!